Olá pessoal, aqui é o professor Flávio e hoje vamos corrigir uma questão de energia cinética, começando aí uma nova playlist especialmente para vocês. Eu peço por favor para vocês se inscreverem no canal e se o vídeo for relevante, dá um joinha aí. Esse primeiro exercício é bem simples, mas vale a pena conferir. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte. Uma pedra de massa 200 gramas tem, em determinado instante, velocidade de 5 metros por segundo. Determine sua energia cinética nesse instante. Então, o primeiro passo é identificar os principais dados da questão. A pedra que foi lançada tem massa de 200 gramas. Essa é a informação é importante, então vamos colocar no campo de dados está falando que, em determinado instante, a velocidade da pedra é de 5 metros por segundo. Então, 5 metros por segundo vai para o campo de dados. E eu quero saber o quê? Eu quero saber qual que é a energia cinética nesse determinado instante. Então, é bem simples, basta você aplicar a fórmula da energia cinética. A fórmula da energia cinética é Energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Só que é o seguinte, antes de colocar os valores na fórmula, eu vou ter que converter a massa de 200 gramas para quilograma. Para isso, basta dividir 200 gramas por mil, fazendo essa divisão converto de grama para quilograma. Então, 200 gramas dividido por mil vai dar o quê? 0,2 kg. Agora basta substituir os valores na fórmula. Energia cinética é igual a 0,2 vezes 5 ao quadrado, dividido por 2. A primeira operação que eu vou fazer é esse 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é igual a 25. Energia cinética é igual a 0,2 vezes 25, dividido por 2. Agora, eu vou fazer a divisão entre 0,2 dividido por 2. 0,2 dividido por 2 é 0,1. Então, a expressão vai ficar assim. Energia cinética é igual a 0,1 vezes 25. E 0,1 vezes 25 é igual a 2,5 joules, que é a unidade de energia cinética. Mas uma questão resolvida, bem simples, para começar... E vamos dificultando aos poucos. Até mais e bons estudos.